Olá gente, eu adoro o inverno, é uma estação bem legal, não é mesmo? A gente se sente mais bonito, veste roupas mais elegantes, mas por um outro lado, a impressão que nós temos é que ele acaba com a nossa pele, mas nós temos uma boa notícia, existem tratamentos, procedimentos, dicas geniais e a revista Bem-Estar traz as dicas da esteticista Elisângeles Cremin na próxima edição, veja o que ela diz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elisângeles Cremin, sou proprietária da franquia Vitaderme Londrina, cosmético hipoalergênico. Isso dá mais segurança para vocês, porque é um cosmético que não promove alergia na pele. E eu venho, na próxima edição da revista Bem-Estar, falar um pouquinho sobre esses cosméticos inteligentes. A vitamina C, a importância do ácido hialurônico na nossa pele e também uma novidade, que é a fotobioestimulação, os LEDs a favor da nossa pele. Nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento de rejuvenescimento, sobre manchas, tratamentos para pele no inverno. Leiam e confiram na próxima edição.